bem? Hoje vamos para a aula 16, tá? É, do módulo de viés comportamental, onde nós vamos falar sobre diversos vieses que, que tem no mercado, tá, pessoal? Hoje em específico, nós vamos utilizar é, a análise de um viés onde a gente fala sobre inflação, tá? E responder uma pergunta ao mesmo tempo, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente após a última divulgação de dados de inflação aqui no Brasil. E a pergunta é o seguinte. O IBOV, ele sobe ou desce após a diminuição ou aumento da inflação. Então, a gente quer saber o que vai acontecer com a bolsa esse mês com os dados de, é, divulgados de inflação. Tá, pessoal? Os últimos dados, os dados mais recentes. Tá? Então, vamos aqui para os tópicos dessa aula, tá? Nos tópicos dessa aula, a gente vai fazer uma pequena introdução do que é viés comportamental e o que é inflação e dar um exemplo em cada um dos dois, tá? E depois nós vamos para a análise do operacional. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é um viés comportamental? Pessoal, um viés comportamental é um atalho criado, né? um atalho mental criado para que você possa tomar decisões sem pensar muito, de forma irracional, vamos dizer assim. Então, é sempre no sentido oposto, tá, pessoal, da, da racionalidade. Então, nós temos que levar em consideração, vamos supor que você tenha um, um setup, tá? Um setup no mini índice, no mini dólar para operar Forex, é um setup, um setup operacional, uma estratégia, tá? e essa estratégia em si, você, para tomar uma decisão no futuro, você tem que olhar alguns dados do passado, então você está enviesado com alguns dados, né? então é um viés, é um viés comportamental, então você, independente do que aconteça com o mercado atual, seja de forma macroeconômica ou olhando uma parte mais micro, independente do que aconteça, se, se aconteceu impeachment, se for um dia de payroll, não importa o que aconteça. Independente do que aconteça, você vai tomar aquela decisão. Então, de certa forma, você tem um viés, você tem uma estratégia. Isso é um viés, pessoal. tá? É, então, são vários tipos de vieses. Tá? É, se a gente for falar sobre os viés do investidor, já é um pouco diferente, porque a lei já vai falar sobre a versão, a perda, medo, enfim, etc. Tá? Mas são vários tipos de vieses cognitivos, tá? E eles envolvem excesso de confiança, apego a operações. Tem vezes que a gente está naquela operação, enquanto a operação está ganhando, a gente finaliza. Às vezes, quando a operação está perdendo, não, não, não. é Eu vou segurar esse ativo, pronto, vamos supor que você comprou Oi. Você comprou Oi a é reais. Oi cai a 1 real e você fica ali, não, não. Não, não, não. Oi vai chegar a 15 reais. não, não, não. Então, isso é um apego, tá, pessoal? Então, eu não, eu não, não gosto muito disso. Tá? Ou experiências passadas, por exemplo, vamos supor que você comprou uma ação, essa ação valorizou 1000% E depois você acha que as suas próximas ações que você comprar vai valorizar é, 1000% tá? Lembrando que eu não estou utilizando termos muito técnicos aqui sobre viéses do investidor tá? Se você for procurar na internet vai estar tá, às vezes um pouco diferente Mas eu estou utilizando termos práticos, que eu praticamente eu utilizo na minha vida e outra é a insistência de erros, né? de certa forma é um viés cognitivo. Então você continua errando, errando, errando. Às vezes você está com a taxa de acerto baixa, às vezes... Enfim, você, você não consegue identificar aquele erro. Tá? Então, de certa forma, você está um pouco enviesado. Vamos falar sobre inflação. Tá? Então, pessoal, inflação é o aumento generalizado tá? dos preços e serviços. Tá? Dos preços de bens e serviços, tá, pessoal. Ele implica diretamente na diminuição do seu poder de compra. Ou seja, se a gente faz, olhar aqui o gráfico, eu tenho um gráfico aqui que eu deixei bem claro, vocês podem acessar o, o PDF depois. 100 reais que você tinha em 1994, hoje, ele deve estar equivalendo por volta dos... R$14,59. Ou seja, isso aí é utilizando um gráfico, tá? É, sobre o poder de compra do real medido pela inflação, tá? Que no caso é o IPCA, o que eu expliquei acima para vocês. Então, isso demonstra é, a perda do nosso poder de compra, é, por conta do aumento na inflação. Então, isso aí é o básico para vocês entenderem, depois vocês podem procurar um pouco mais, tá? É, então, vamos lá. Vamos lá. A análise quanto referente ao, abre aspas, tá? O viés operacional, tá? Então, nós vamos utilizar a inflação e o IBOV, certo? Aqui nesse gráfico de retornos acumulados, tá? Nós temos o retorno acumulado do IBOV após um mês que o IPCA está subindo, e após um mês que o IPCA está caindo. Tá? Pessoal, quando o IPCA está caindo, a gente vai olhar ali é, a performance do IBOV em vermelho. E quando o IPCA está subindo, nós vamos olhar ali a performance do IBOV na linha azul. Então, você pode perceber que, historicamente, de 1997 para cá, quando o IPCA sobe, a bolsa também sobe. E quando o IPCA cai, a bolsa cai junto. Tá? Então, é um, é um viés... É um, é um operacional que muitas pessoas vão utilizar como análise. tá? Então, como análise para quê? Porque, pô, é, não adianta eu querer ficar prevendo o futuro, eu entendo isso, mas às vezes você olhando o presente e olhando os dados que você tem atual, você percebe que, poxa, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, vamos levar, vamos criar aqui um, um exemplo. É, a inflação só subiu e a bolsa subiu também então você vai tentar entender por que houve esse esse aumento tal etc mas caso que existe momentos que ocorre de forma totalmente contrária você pode perceber aqui principalmente nessa época a bolsa caiu mas não necessariamente às vezes o, o IPCA tá tá caindo também às vezes o IPCA continua subindo talvez numa variação menor tá menos agressivo E, e, de certa forma, a bolsa é, não não precifica essa essa inflação e, e acaba acontecendo isso. tá Então, assim, é, não é uma regra, tá? É, você vai levar em consideração o quê? Que esse viés, ele não vai acontecer 100% das vezes, não seria uma linha reta de resultado, mas que, de forma histórica, você vai ter que fazer uma análise ali da taxa de acerto desse, abre aspas, viés, Tá? É, o que acontece com o mercado após esse viés. Então, é sempre bom pegar esses dados históricos, tentar fazer estudos com eles, tá, pessoal? E os dados de IPCA, ele têm um atraso de um mês, por quê? Porque como eu quero tomar uma decisão no futuro, eu preciso utilizar o dado do passado. Então, eu vou olhar a bolsa, resumão, tá, pessoal? Eu vou olhar, olhar o que é que vai acontecer de janeiro, é, dia 1 de janeiro até dia 30 de janeiro na bolsa. vou olhar qual foi a performance da bolsa. Ah, a bolsa teve uma performance de 1%. Então eu vou olhar, é, referente a dezembro, tá? o que, qual foi a performance do IPCA. Se o IPCA estava positivo ou negativo. Se estava positivo, vai entrar aqui na estatística azul. Se estava negativo, vai entrar na estatística vermelha. Beleza? Pessoal, é, eu vou postar mais aulas do curso. Tá? É, acessem aqui a descrição onde vai ter a playlist completa do curso e com o PDF. E tudo totalmente gratuito, pessoal. A única coisa que a gente sempre fala aqui é que o curso não é gratuito. Por quê? Porque o pagamento é você se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, se puder, e ativar o sininho para que, que você possa ser notificado de todas as aulas, aulas essas que são semanais. Beleza? Tamo junto, valeu!